E aí, aí, beleza? Porra, que satisfação ter você por aqui, cara De verdade, muito prazer Eu me chamo Gabriel E nessa série de vídeos eu vou ensinar pra você Como que você vai fazer pra configurar a sua corretora E que Option, pra iniciar os seus investimentos Mas antes disso Eu quero te dar os parabéns pela decisão de estar aqui Só de você estar aqui, você já é um incrível vencedor, cara esse é o mercado do futuro, e é muito mais inteligente você aprender isso daqui, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, do que você trabalhar para o seu dinheiro o resto da sua vida. É... O primeiro passo para você progredir em alguma coisa, em alguma atividade, é você decidir. E só de você estar tá aqui é sinal de que você decidiu. O segundo passo é você persistir. E o terceiro passo é você progredir. E eu tenho certeza que nessa nossa caminhada juntos você vai iniciar, você vai progredir, você vai ganhar muita grana nesse mercado. Meus parabéns e vamos lá. Bom, antes de tudo, você vai precisar fazer o download da IQ Option aí. E depois que você efetuar o seu download, você vai entrar nessa primeira página que você vai preencher os seus dados como registro. Como eu já tenho o meu, eu simplesmente vou entrar. Legal, maravilha. Entramos no gráfico. Abriu o seu gráfico aí também? Se abriu, maravilha. Bom, vamos começar aqui então pelo nosso canto superior esquerdo. Aqui em cima a gente tem a informação Euro USD. O que, que isso significa? O que, que é esse gráfico, cara? Na cotação atual, hoje, dia primeiro de junho para você ter um euro você precisa ter 1.11 dólares ou seja esse é um mercado a força que uma moeda exerce sobre outra moeda legal deu para captar aí a força que uma moeda exerce sobre a outra para mim ter uma quantidade de euro, eu preciso de uma quantidade maior de dólar por conta da valorização e desvalorização da moeda e essa força desse mercado cambial é o que gera esse gráfico que está rolando aqui na sua frente. Para a gente configurar esse gráfico, para a gente conseguir ler ele de uma maneira mais eficiente, aqui embaixo, na quarta opção, onde está um s a gente vai clicar aqui. Na... Vai abrir essa janela de tipos de gráfico. Nós vamos selecionar a terceira opção. Ó, olha lá atrás mudando. Ó, a terceira opção, gráfico de candlesticks. E, Pou! ó, ó, ó, ó como ficou agora, ó. Bem melhor, né? Bem mais fácil de ler. O que, que isso significa, Gabriel? Essas velas vermelhas significam que a ponta vendedora está mais forte do que a ponta compradora. Mas calma lá que mais para frente você vai entender isso daí. Então, mudou as nossas velas. Vamos continuar ali nos tipos de gráfico. Após a gente ter mudado os candlesticks, nós vamos selecionar aqui embaixo a opção de 5 minutos. E vamos desmarcar essa escala automática. Desmarcamos, legal. O porquê que a gente seleciona os 5 minutos? Cada vela, isso aqui se chama vela, tá? Esse, essas informações verdes e vermelhas na sua tela aí se chamam velas ou candles, como você preferir. Cada vela dessa daqui demorou 5 minutos para se formar. E quando você desmarca aquela opção de escala automática, quando você dá o zoom... Ela não modifica o, o tempo da vela, entendeu? Se você deixar lá, ó, deixa eu te mostrar. Se você deixar aqui escala automática, ó, 5 minutos lá embaixo. Se você der o zoom, 2 minutos, tá vendo? 1 um minuto, 30 segundos, tá vendo? Então você 5 minutos e desmarca a escala automática. Para configuração do gráfico, basicamente é isso daqui: os candle sticks, velas de 5 minutos e desmarcamos a escala automática. Voltando aqui pra cima na Euro USD, se você recebeu uma informação de USD JPY, esse par aí de moedas, então você tem lá a informação que agora são 19,46, que às 19.50 vai acontecer uma operação lá. Você vai vir aqui, você vai clicar nesse mais, opções, digital é, ou binária, é que binária não tá aparecendo aqui, eu acredito que por conta do horário. E você vai vir aqui, ó, USDJPY. Ou se for alguma outra, você simplesmente coloca aqui para pesquisar e pesquisa qual moeda que tem a informação lá. Então, basicamente é isso para você colocar outra moeda. Aí, vamos agora para o nosso lado direito da tela. Lá em cima, como você pode ver, você inicia com 10 mil dólares de treinamento. Bom, a minha dica pessoal é que você não trabalhe muito tempo com essa conta de treinamento porque porque não é dinheiro de verdade pode ser que se você se acostumar a fazer operações com esse dinheiro quando você for de fato fazer operações com dinheiro de verdade possa ser que você tenha um pouco de dificuldade de se adaptar entende você vai sentir um pouco de medo de começar suas operações e medo no nosso processo é totalmente prejudicial a Minha dica é que você inicie ao menos com 100 reais, claro. Se isso não for fazer diferença, se isso não for faltar aí para você, mas vamos lá: para você depositar esses 100 reais, ou 500, ou 1000, ou 10 mil, como você preferir, você vai vir aqui em cima na opção depositar. Vai ter a opção de boleto rápido: boleto, boleto lotérica, cartão é, e várias outras opções aqui embaixo. Legal é. Dá sim para você colocar um valor de 100 reais mínimo para você iniciar suas operações. E aqui abaixo, embaixo do depositar a gente tem um relógio aqui, certo? De tempo de R$19,50. Nossas operações, elas são feitas para 5 minutos de expiração. Ou seja, nós temos uma informação aqui de que as... 19h50 vai enrolar uma operação. Eu vou fazer uma aqui ao vivo para você entender como é que funciona esse processo. Tá vendo aqui embaixo? Ó, no canto superior, no canto inferior direito, hein, o relógio e a data aqui embaixo, ó, 1o de junho, 19h49, e 27, 28, 29. Após os 30 segundos, se você clicar aqui no tempo, vai abrir a opção aqui, ó, aqui onde eu tô mexendo, para 5 minutos, tá vendo? Ó? São 19,49. Então eu vou colocar para 19,55. Legal? Então a gente tem a informação lá para compra. Então quando der 19,49 e 58, ó, 57,58, entrei na operação. Pode ver que eu peguei o nascimento da vela, tá vendo, ó? Eu peguei bem o início dela. Eu não sei se de fato essa informação vai dar certo ou se vai dar errado, eu simplesmente arrisquei aqui só para você ver como é que funciona. Mas num próximo vídeo eu vou explicar certinho como fazer as entradas. Mas é basicamente isso, antes de você entrar numa operação, você confirma aqui se tá para 5 minutos depois desse relógio aqui embaixo e você precisa entrar nos últimos no, no segundo 58. E aí esse tempo de expiração tá para 5 minutos, então essa vela vai terminar de se formar e aí sim a sua previsão vai se expirar. Entendeu? Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, a gente tem essa opção investimento. Quanto que você decide entrar numa numa próxima entrada? 2? 10? 150? Você decide. Embaixo aqui, ó embaixo dos 150, a gente vai ter a informação do payout. O que, que é o payout, Gabriel? Payout é quanto que, quanto que essa moeda tá pagando pelo acerto. Então, se você colocou lá que você vai decidir entrar com 150 reais nessa operação, você vai ter um payout de 56%. Na verdade... Qualquer valor que você colocar aqui vai ser o mesmo, a mesma porcentagem de retorno. Mas, pô, 56% é muita grana, é muito alto, cara. Eu não sei quanto que está hoje o investimento da poupança, mas eu te garanto que esse aqui está, tipo, 10, 20 vezes mais alto do que o valor de um retorno de uma grana investida na poupança. Então, a gente está falando de muita, mas muita grana aqui. Então, aqui embaixo, ó. É, embaixo dos 56%, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente acredita que o ativo vai subir, ou a gente acredita que o ativo vai descer. Porque o mercado só se movimenta para três lugares, ou para cima, ou para baixo, ou para os lados. E mesmo quando ele está se movimentando para os lados, ou ele está para cima, ou ele está para baixo. Então você só tem duas opções de entrada, ou seja... Você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Mas como nós temos as nossas informações, essa nossa taxa de assertividade ela sobe para 86% a 92% de assertividade. E basicamente é isso galera, então você configurou o seu gráfico, ali em cima tem a opção depositar sempre antes de... Entrar numa operação você confirma o relógio de o tempo de expiração se tá para 5 minutos e se caso Ah, e outra coisa antes de você entrar na operação quando você for fazer a sua primeira operação quando você clicar aqui acima ou abaixo vai aparecer no, no seu canto direito aí também uma chavinha para você colocar comprar com um clique você ativa esse comprar com um clique tá bom e no próximo vídeo eu vou te ensinar como fazer as entradas E é basicamente isso Então bora pro próximo